Olá e bem-vindo à nossa apresentação de 4 minutos sobre a Crowd1. Em primeiro lugar, gostava de lembrar-lhe sobre o nosso termo de responsabilidade. Não somos uma empresa de investimentos, uma empresa comercial ou de criptomoedas. Conosco, você assume responsabilidade total pela sua situação financeira. Agora, vamos analisar a situação geral. O que é a crowd e qual é a missão da nossa empresa? Já deve ter ouvido falar do Alibaba. Hoje em dia, uso o Alibaba como um ponto de referência para explicar o que fazemos. Também vou fazer referência a outras empresas populares como Uber e Booking.com. Qual é o objetivo principal destas três plataformas? Estes três negócios diferentes têm uma coisa em comum. Eles precisam de clientes, portanto, tentam obter o máximo de clientes possível através de vários métodos. Por exemplo, usam o Google Ads, colocam anúncios na televisão, em revistas e em painéis. Como pode imaginar, todos eles gastam muito dinheiro para arranjar clientes. O que é que fazem os clientes em troca? Os clientes são incentivados pelos anúncios e pelo Alibaba a comprar produtos, o que significa que o cliente paga por eles. O que acontece depois? A empresa entrega o produto ao cliente e o Alibaba recebe uma comissão pequena. Quando os clientes pedem um Uber, a Uber recebe dinheiro. Se um cliente reservar um hotel, no Booking.com, a plataforma também recebe uma parte. Estes são os exemplos mais fáceis para entender como o sistema funciona. As plataformas de referência são um negócio ótimo e fácil. O ponto a que quero chegar é que o Alibaba não é dono de nenhuma destas empresas que fornece os produtos. Eles simplesmente dão a outros negócios uma oportunidade para venderem os seus produtos. De forma parecida, a Uber não possui nenhum dos carros individuais e o Booking.com não é dono de nenhum dos hotéis que oferece aos seus clientes. Então, o que se passa aqui é que basicamente um conjunto de referências são realizadas dos clientes para os produtos e para os fornecedores de serviços. Finalmente chegamos à crowd one. O que é a crowd one? A Crowd1 está a usar ativamente a indústria das redes para construir o seu próprio público. Por outras palavras, estamos a construir uma base de clientes. Como fazemos isso? Através do marketing de rede. Porquê? Porque é a melhor forma de alcançarmos clientes enquanto permitimos que outros negócios façam dinheiro. Na crowd estamos a oferecer uma variedade de diferentes produtos e serviços. Temos a nossa própria agência de viagens, semelhante ao Booking.com, onde poderá reservar hotéis, e as suas férias, e onde encontrará os melhores preços. Mas a CrowdOne é mais do que uma agência de viagens, é também uma plataforma educacional. Como já deve saber, a educação básica nas escolas faz dinheiro básico. Se você quiser dinheiro real, precisa de investir o seu tempo e fundos em educação e conhecimentos suplementares que são diferentes da escola tradicional. Também oferecemos o nosso sistema de afiliados a PhilGo e uma plataforma de gambling online. É uma plataforma de gambling real que inclui muitos jogos populares como Blackjack, Bacara, Ruleta de Póquer e outros. Em breve, vamos implementar a nossa plataforma Mixter para incluir mais jogos de redes sociais. A nossa plataforma apresenta uma oportunidade única para oferecer aos clientes tudo o que eles querem em apenas um lugar. Você pode reservar o seu hotel no conforto do seu escritório, participar em programas educacionais e jogar jogos. Tudo através da Crowd1. Além disso, o lucro gerado pela Crowd1 não vai completamente para a Crowd1. O lucro volta para o que chamamos de sistema de recompensas da Crowd1. O sistema é desenhado para beneficiar os clientes e para mantê-los interessados. Você pode recolher as recompensas da Crowd1 de forma semelhante a milhas ou pontos. Quando viaja com uma companhia aérea, você coleciona milhas. Quando usa um programa de cashback, também acumula pontos que pode depois usar. É isso que fazemos com a crowd Estamos a usar plataformas de referências passadas desta ótima indústria como modelo para criar uma coisa ainda maior. A nossa empresa está dedicada a fornecer não só produtos e serviços, mas também benefícios reais para a nossa base de clientes que acaba...